Lindos! Tudo bem, gente? Uh, eu sou a Gigi, do blog Gigi Underworld. Hoje eu tô aqui com a Bruna. Oh, oi! <risos> a Bruna também é brasileira, uh, mora aqui em Melbourne. E hoje ela tá aqui pra falar um pouquinho dos motivos por que, que ela saiu do Brasil, por que, que ela veio pra Melbourne. Uh, Bru, é, fala um pouquinho de você, de onde que você é no Brasil. Então meu nome é Bruna, eu tenho 27 anos, tô morando na Austrália fazem 3 anos e eu sou do Sul, é só olhar para ver que eu sou do Sul, <risos> de Caxias De Caxias, e o que você fazia no Brasil, Bruna? Então, no Brasil eu me formei em produção multimídia, uhum. mas desde os meus 17 anos eu trabalhei com marketing mas também sendo bartender nos finais de semana Fala um pouquinho pra gente da, da sua graduação eu acabei estudando produção multimídia Porque eu sempre gostei muito de fotografia tá. E eu vi que essa era uma das matérias que estava no curso Eu comecei a olhar a grade eu disse É bom demais para ser verdade Porque agora seu diploma, até onde eu saiba, ele não tem validade aqui Aqui não Então o que que fez você sair do Brasil? Eu sei. Sa... Eu cheguei no momento que eu acho que eu tava agindo no modo robô Modo automático, então Eu ia pro trabalho, eu fazia as minhas coisas, mas eu não tinha, sabe, aquela motivação, aquela alegria de acordar e dizer Nossa, vou fazer algo diferente, eu já tava tão murchando Eu disse, não, preciso renovar, preciso de algo diferente E isso faz quanto tempo? Isso foi em final de 2016 okay. Foi quando eu apliquei o meu visto Pra Austrália? Pra Austrália O meu sonho com a Austrália é é um pouquinho mais antigo assim. Antes mesmo de eu começar a produção multimídia eu queria vir para a Austrália, eu tinha 17 anos e eu queria vir para a Austrália porque lá, 10 anos atrás, eu já estou com 27, como eu falei não era um destino tão comum e eu estava procurando algo diferente, porque todo mundo queria ir uh, para Dublin, eu queria ir para os Estados Unidos me apaixonei, porque era algo diferente Sempre tive essa vontade de explorar o mundo uhum. Eu precisava sair daquela bolha, eu precisava sair de, de Caxias uhum. eu, Gente, eu preciso explorar, então Austrália sempre foi a minha meta Tanto que por anos, por anos, o fundo de papel do meu celular era um canguru Com a praia da Austrália, pra eu Me nunca arrepio. esquecer Sério? Eu, eu, eu costumo falar, o que a gente realmente quer, de, de uma maneira ou de outra, vai, vai chegar na vai chegar. É lógico que a gente também trabalha, a gente também aplica. Uhum. Mas olha hora que você falou que, que o Canguru, desde 10 anos atrás, era, era o seu plano de fundo, eu me arrepiei na hora. E quando você chegou na Austrália, já era esse sonho antigo, essa coisa... Nossa. Você chegou aqui, você deu de cara com o que a gente tem aqui hoje. Era o que você imaginava? Foi muito melhor do que eu Não. imaginava sem explicação. E você falou que no Brasil você já tava sem vida, né? Que já vinha essa coisa de que você estava vivendo no automático, estava uhum. virando um robô. A qualidade que você tinha de vida no Brasil, é, referente à profissão e tudo mais, é um pouco diferente, porque hoje você me falou que você trabalha como bartender. Aqui. Sim. E como, como que é isso? Bartender não é o seu sonho de carreira, mas como você se sente? Não é o meu sonho de carreira, mas eu gosto okay. de fazer isso. Amo fazer coquetéis, amo interagir com as pessoas, então não é algo que me deixa frustrada E você chegou em Gold e depois você mudou para Melbourne Sim Por que que você fez essa mudança? Melbourne foi porque eu conheci meu namorado, Gold, ah, australiano Foi o coração Foi o coração <risos> Agora fazendo essa comparação é, do, do tipo de vida que você tinha em Gold Coast uhum. e agora o tipo de vida que você tem em Melbourne tem muita diferença? São duas é. cidades na Austrália. São duas cidades completamente diferentes, eu diria com propósitos completamente diferentes. Assim, Gold Coast é o paraíso. É o paraíso, é uma cidade perfeita, maravilhosa, praia, mas eu diria assim, é pra quem quer curtição ou relaxar. Tá. É uma vida mais relax assim, você, então, assim vai pra... você vai tá vindo pra Austrália, você quer fazer seis meses de intercâmbio, uhum. pra onde você acha que a pessoa deveria escolher? Se é seis meses de intercâmbio, eu diria assim, uh, eu conheci pessoas que são do Rio de Janeiro e eles vão pra Gold Coast, eles não se impressionam tanto porque eles dizem, ah, a nossa praia é maravilhosa também. Eu diria assim, depende de onde você é. No Brasil. No Brasil. Entendi. Se você é de São Paulo, cidade grande, vai pra Gold. Entendi, entendi. Aí você usaria o intercâmbio e umas férias também pra relaxar. E umas férias também. Agora, não sei, se você já mora na praia, que nem esse pessoal que eu conheci do Rio, Melbourne, acho que seria uma alternativa bem bacana pra isso. Pra você, como é que foi a questão de trabalho? Achar trabalho em Gold Coast e achar trabalho em Melbourne. Como hum. é que foi?